Oi, Edeli Salvati. Sou nascida em São Paulo, capital, no dia 18 de março de 1952. Eu nasci no bexiga na 13 de maio, né? Batizada na igreja da Querupita, que é a famosa, né, aqui, no... aqui em São Paulo. Que tradição, é, é. Né? Depois é... eu fiquei até os 10 anos. A gente morava, né, meus pais moravam na, na casa dos meus avós maternos, no Cambuci. E com 10 anos, aí meus pais conseguiram adquirir uma casinha em Santo André, né, então nós mudamos para Santo André. Meu pai era comerciário, minha mãe é, costureira, né, ela costurava em casa. E, portanto, assim, uma, uma família de renda né, baixa, né, baixa renda, bastante sacrifício, bastante trabalho, mas com algumas características assim que eu, eu a gente sempre agradece, né, o pai e a mãe, né? Da minha mãe acho que veio muito a determinação, né? Ela era uma pessoa muito determinada, muito dedicada, né? E, e muito firme naquilo que ela queria. E o meu pai era alegria, né? Com o meu pai eu aprendi a dançar, com o meu pai eu aprendi a gostar de carnaval e ser corintiana, tá? então, então é um pouco assim, né? Veio a determinação né, e, a, e a constância e, e a responsabilidade de um e, e a alegria de viver veio do outro, né, do meu pai. Eu, eu, eu, eu tinha um irmão né, e, então, uh, nesse meu período em, em Curitiba, uh, aí foi que eu mantive contato, né, por conta da, da faculdade, do curso, eu vim a conhecer o Gilberto Carvalho, que estava no seminário dos Palotinos, à época, né? o meu uh, marido, né, que foi pai dos meus filhos, que também era seminarista, e por conta desta, deste contato, e é, e é engraçado porque o Gilberto e o casal que acabou fazendo este contato, eram todos de Santo André, que tinham estudado no Américo-Brasiliense, na mesma época que eu, só que eu estudava de dia, eles estudavam à noite, então a gente, todos em Curitiba, né? por outros motivos, por, por estudo ou, ou outras coisas. Então, foi a partir dali que eu me aproximei bastante da teologia da libertação. Então, em Curitiba, foi quando eu atuei né? muito intensamente nos grupos né? de círculos bíblicos, associação... De moradores, comunidades eclesiásticas de base, de debates e, e seminários de teologia da libertação. Tanto que quando eu me formei, né, aí eu e o meu, depois, né, que a gente que só casou quando chegou em Joinville, que era o Mescoloto, que também foi militante do PT, foi dirigente do PT, candidato do PT, eu e o Mescoloto fomos convidados para trabalhar, ajudar a organizar as comunidades eclesiais de base e as pastorais, em especial a pastoral operária, em Santa Catarina. Então foi daí quando eu, né, em 76 eu me formei, então aí a gente pôde mudar para Joinville. Tinha dois espaços de atuação vinculado à igreja. Né? Eu, na durante a minha faculdade, eu lecionava na rede estadual do Paraná. Né? como contratado temporário, né? Aquele professor <risos> descartável, tá, né? tá? E a escola que eu lecionei durante todo o meu período de, de, de faculdade era em Piracuara, na comunidade aonde estava o mosteiro de São Bento. E os, os beneditinos lá de, de, de né? Ali da, da grande Curitiba eram padres também franceses. Tá? que também eram da teologia da libertação. Então a gente participava, como eu dava aula na comunidade que na escola que pertencia à comunidade do mosteiro, então a gente tinha várias atividades religiosas, né, que tinham sempre uma reflexão da realidade, entende do, da, da questão né, dos valores humanos, da democracia e tal. Então é, lá eu tinha o vínculo, eu era aceita e tranquila, participava porque eles me viam como a professora da escola deles, entende? Então a gente tinha um grupo ali com, com os pequenos proprietários, os agricultores, né? Que eram ali era uma região bem rural. Né? A nossa relação com o movimento sindical se dava pela pastoral operária aí teve os encontros da classe trabalhadora, o Enclate, o encontro das oposições sindicais, foi onde eu conheci o Lula, antes, de, antes do PT, eu conheci o Lula e vários sindicalistas uh, por conta destes, destas atividades de oposição sindical e de organização da classe trabalhadora. Né? E a primeira atividade do PT que eu participei foi em 1979, que foi uma reunião... Que foi chamada em Curitiba pelo já falecido Edésio Passos, né, que ele organizou uh, e aí convidou né, uh, pessoas, de... porque Joinville para Curitiba é um, é um já, né? É pertíssimo, né? Só subir a serra. Então, nós fomos convidados para esta reunião na casa do Edésio Passos. E, e aí nós já nos engajamos de pronto na organização do partido. Enquanto pastoral, assim, quanto é, enquanto... militante, igreja, é uma igre igreja, igreja fato, né? É, digamos é assim, a turma igrejeira, né? Porque assim, é igreja, veio a turma sindical, a turma igrejeira, né? Tal, assim. Nós ficávamos assim um pouco meio meio dividido, né? Porque era, era igrejeira e era também sindical, né? Porque a gente tinha ali a, a, a pastoral e a oposição e tal. Então... Nós fomos desta condição, mas assim, nós fomos de imediato, nós participamos da fundação do, do PT, o, o, o, na época né, o, o Mescoloto foi para o encontro do, do Colégio ah, Sion, é. Né, ele é um dos subscritores lá, entende? É, e então a gente atuou desde o início na criação do partido.